Caralho, ele tá olhando pra tua, mas... eu não cara. Cara. ele quer farmar. Caralho, ele, ele quer farmar. Ele quer farmar, mas ele vai e mata, porra, aí é foda. Ele não quer farmar, não, ele tá com o cu. Quer farmar? Ah. Sim. Depois, depois, é? Quer farmar nossas não. almas. Gameplay, entretenimento e diversão: você só encontra aqui. Lala la la la la la la la. Cara, Alberto, mas tá manteve o que que caçadora, não, tá não? Ali sim. Sei que tu sai de madrugada, sai correndo. É, mas tu fica caçadora cara. na mesma hora. <risos> eu meto pé ninguém me ver. <risos> Já avisei que vai dar merda isso. Que seu cachorro? Cruz credo. Tô olhando pra trás aqui. Não corre, não corre, não corre. Quem tá não vindo, não pode, quem tá vindo? Continua, continua, continua. Vem, vem, vem, vem. Tô olhando pra trás. Ele vai quitar, mano. Não tá entendendo nada. <coughs> <risos> o cara vai falar, pô, 10 minutos, não tinha ninguém no jogo. Ah, tô doer, ele fugiu com a pôda. Tá Vem cá, Jesus, vou te curar. Pode me chamar de Jesus. Foda-se, ele veio. Não, não. Tô com o Vocês estão onde? A gente tá na porta da sair daqui. Né? Tamo se agarrando aqui. Um, tô aqui perto. perto, perto. <risos> Eu vou te curar aqui, ó, do Magda. Caralho. Caralho. Caralho, a gente <risos> tá fazendo milagre Meu Deus do céu Qual é, Pô, é mano? É mei, é mei, é mei A gente vai ter que fazer Vamos montar pra mim Eita porra Eu gosto de ser mortal, em brother Corri Eu não achei mais top não Parece que acabou se eu Vou fazer o zelador lá em cima, mano né? Uma hora depois. <risos> é, muito. Eu sou menino e também falo português várias <risos> vezes. Ele passou ali na frente aquela hora. O negócio é a gente seguir. Caralho, nós estamos na cachaça nele, mano. Cadê? A gente, tá agachado, mas... cadê ele? A gente tá do que vai atrás do Kiri, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, <risos> ó, vou tacar, vou tacar do bar. <risos> Sai, corre! Tu. Ah, tu ficou parado. Não, ele não vou... vai me ver não, ele não veio, não. Ele não vai me ver. Ah, ele foi passar, não conseguiu. Ficou ele foi embora. Deu um tapa no Maquês e foi embora. Ah! Caralho, o pior que eu acho que eu... Ah, levantou, abaixa, abaixa, levantou, abaixa. levantou. Pecado... Ah, o clima até mudou por causa do teu pecado. Que maravilha. <risos> Cadê esse filho da pinta mano? Sabe o que é engraçado? Enquanto a gente tá querendo, sei lá, dar de cara com ele, a gente não dá de cara. Quando Porra, a gente tá né? querendo fugir dele, a gente dá de cara toda hora. E aquela Odete aqui morrendo aqui, Cadê Jesus pra curar? Olha lá, só encostei. Caraca, vai. É, Morreu, Arthur. Jesus disse, é levanta e corra, pois o que ele, ele está vindo. <risos> A Tá parado. Caralho, velho, desgraçado. Juni. Sai da sai da Juni, fica. Vai tomar <falar> no cu, Juni. Oh. Oh. Tá vindo, gente. tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vou entrar no armário, vou entrar no armário. Eita Juninho, caralho, boa. Será que ele me ouviu, mano? Ele me ouviu. Não, me ouviu, não. Passou direto. O Consegui pai. levar ele. Sabe? Cadê esse arrombado? Pior que a gente deve estar tá com uma sorte, que a gente vai pra um lado e vai pro outro. Eu tô até aqui, ó pai. E até agora a gente não tinha. Bora, tava do palco. Tu eu quebro o eu totem então fica te olhando, sobre a porta. Ih, caralho. É, é, é. Ai, eu vou esconder aqui atrás Para que pôr lá, faz uma, faz, uma, faz uma seita aqui atrás de mim enquanto tu quebra o totem, assim, vai, vai. Ah, achou o portão. Eu. Uou! Ô, <risos> <risos> oh. é, é. oh, louco!